Olá pessoal prazer Arlen do Chagas com vocês aqui novamente para mais um vídeo top do nosso canal para mais um vídeo inédito, inédito do nosso canal pessoal hoje eu tenho algo tremendo para vocês eu vim trazer um módulo completo de exercício peniano pessoal mas completo mesmo agora se você pessoal quer que eu traga mais conteúdos como esse senta o dedo no like, senta mesmo, senta para o YouTube entender que esse vídeo está sendo bom para você e suba esse vídeo e recomende para mais pessoas, pessoal, ok? Agora você que não é inscrito, se inscreve no canal, pessoal, para não perder nenhuma novidade dessa e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, pessoal e compartilha com os amigos de vocês que tem problema relacionado ao pênis, à sexualidade masculina, nesse canal eu falo sobre sobre desenvolvimento peniano, pessoal, sobre sexualidade masculina, como você aumentar o seu pênis, tanto na espessura, como no comprimento, como você acabar com a sua ejaculação precoce, potência sexual. Você está esperando o quê, pessoal? Se inscreve aí no canal, não perde essa oportunidade não de mudar a tua vida não, pessoal. E sinta o dedo no like, esse módulo é completo, pessoal, para iniciante é completo. Você vai ter todos os exercícios necessários para aumentar, e engrossar o teu pênis, tá? E lembrando, pessoal, quer que eu traga mais conteúdos como esse, como esse? Mais exercícios avançados como esse? Então, senta o dedo no like, é uma enxurrada de like que eu quero aqui, pessoal. E comenta aí embaixo também se você gostou, ok? Para que eu traga os módulos avançados para você. E lembrando, pessoal, hoje eu vim trazer algo incrível para você. Eu vim trazer um suplemento gratuito é isso mesmo você sabe que precisa fazer para você para você potencializar os seus resultados você precisa de um suplemento pessoal tá é o suplemento que vai desenvolver todo o processo aí de aumento peniano tanto na espessura como no cumprimento no, no ok então pessoal quer um suplemento gratuito eu vou deixar o link aqui embaixo lá, embaixo do vídeo mas corre lá é por tempo limitado mas lembrando, o frete é com você, ok? Porque eles já estão te dando o produto. Agora você só vai pagar o frete, ok, pessoal? Então, gente, corre lá. É totalmente gratuito, tá bom? Mas é por tempo limitado. Gente, você é mamão com açúcar. Você tem uns um exercícios tá, gratuitamente que eu disponibilizo aqui no canal. E agora você tem também um suplemento grátis, mas é por tempo limitado, ok? O link vai estar aqui abaixo do vídeo. Clica lá e adquire o seu. Então, fiquem com o vídeo, pessoal, ok? Não esquece, senta o dedo no like se vocês querem mais conteúdo como esse e querem mais módulos e exercícios de aumento peniano avançados. Se vocês querem, então senta o dedo no like e comenta aí embaixo. Então, falou pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!